Olá, bem-vindos aos dias da Casa Sustentável. O meu nome é Magda Costa, sou colaboradora da Corep Ibérica e venho hoje aqui para vos demonstrar como podem fazer uh, o vosso próprio projeto em casa. A Corep Ibérica é uma empresa situada na costa oeste de Portugal, entre Alcobaço e Nazaré. Uh, é uma empresa que já está a trabalhar há mais ou menos 10 anos aqui em Portugal, embora a sede seja em França nós, neste, nós somos uma filial uh, e é uma empresa que tenta um, que prima pela utilização de produtos uh, portugueses Pronto. vou passar então agora a demonstrar como podem adaptar um abajur em casa ou como podem fazer um abajur em casa então nós vamos pegar num abajur uh, aqui da loja um abajur já feito, branco. Neste momento, nós vamos, o que é que vamos utilizar? Vamos utilizar tecido, que é aqui da loja também, um tecido da Louis Merlin. O que é que vamos precisar? Portanto, temos o abajur, temos o tecido que adquirimos aqui na loja. Vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma espátula, fita 3M, cola em spray e também super cola 3 e então eu vou passar a execução nós temos aqui um abajur que tem 20 uh, de diâmetro por um, 15 de, de altura e então o que é que vamos fazer? vamos cortar um tecido com 18 cm de altura por 65 de largo okay? vamos começar por Primeiro que tudo, fazer uma bainha aqui nesta base. Aqui assim, uma bainha na qual vamos colocar fita 3M. Só um momentinho. Colocar a fita 3M aqui. Na pontinha. Bem esticada. Fazer alguma pressão para que ela adira aqui ao tecido, cortamos, retiramos aqui as fitinhas e dobramos aqui rentinho, mesmo aqui juntinho, assim. Vamos também com a fita métrica, porque este tecido vai ter, que envolver, vai ter que envolver o abajur e depois também vamos ter que fazer uma pequena dobra para aqui, portanto o tecido tem que ter um centímetro e meio, nem mais nem menos, porque depois se tiver menos não vai tapar o ar todo. E se tiver a mais também vai haver um excesso de tecido que não vamos conseguir depois esconder aqui nesta parte aqui por dentro. Então vamos fazer a bainha com um centímetro e meio. Podem colocar alfinetes para marcar, é mais fácil, que eu depois eu já explico porquê. Assim. e só mais este plantinha agora põe aqui e agora vamos utilizar o spray em cola e vamos assim, tem que ser de longe não deixem que esteja muito pra, perto é tal e qual como quando pintam algo em casa em que o spray tem que estar a, a, afastado para que se crie só uma nuvem vamos lá, junto ao tecido para que depois não fiquem marcas no fim assim muito bem agora colocamos aqui direitinho E agora vamos também fazer o mesmo no abajur. Vamos assim. E vamos assim, vamos rodando. Pronto. E está bom. E agora vamos colocar. Eu se calhar vou virar assim para que percebam. Vamos colocar esta costura a costura do abajur aqui e vamos ter os alfinetes como ponto de referência quando colocarmos o tecido a envolver o abajur. Portanto, ali está, ponto de referência, colamos, fazemos alguma pressão aqui e agora devagar vamos rodando Vamos ver se aqui está tudo bem. Vamos rodando o abajur, assim, junto sempre ali ao alfinete ou à marca. Também podem fazer uma marca com giz ou uma marca com, com aquele giz de alfaiate. Também dá. Vão rodando. E agora aqui neste momento vamos tirar os alfinetes que já não estão aqui a fazer nada. Sim. Ok. E agora aqui, nesta parte final, vamos colocar também um pouco mais de fita 3M. Portanto, a parte da bainha, esta parte que fizemos com a fita 3M aqui, esta parte, vai para cima, que é para ficar aqui com uma bainha bonitinha, aqui, assim. E vamos colocar a fita 3M novamente aqui para aderir a este tecido, a esta parte do tecido. estou a correr bem assim. Bora, aqui, juntinho, pode soar aqui. Agora retiramos a fita, pronto, e assim fazemos aqui pressão, pronto, aqui está, esta parte já está, aderiu completamente aqui ao abajur, e então agora vamos passar ao próximo passo, que é colocar este tecido aqui por dentro, portanto vamos precisar neste momento de super cola 3 tá bem e vamos precisar também de uma espátula para que depois possamos colocar o tecido dentro do, do, do aro então começamos sempre aqui pela zona da costura que é sempre a, zona, a, a parte mais difícil dobramos assim e vamos colocar cola super cola 3 mesmo aqui junto então vamos colocar assim e agora vamos com o dedo empurrar e com a ajuda da espátula e agora aqui vamos ver como é que eu vou conseguir. Vão ter que colocar com a espátula, vão ter que colocar o tecido aqui dentro. quer alguma força se calhar não estão a conseguir pronto vamos fazer assim isto tem que ser ao, ao, aos poucos e poucos vai-se colocando mais um pouquinho de cola assim para mim agora que é para conseguir fazer aqui a concretiza aqui na zona da cabeça fazemos também um pequeno corte aqui onde é aqui estes aros fazemos aqui um pequeno corte Não sei como é que é fazer isto. assim pronto que é para fazer aqui a a separação de, entre os, os ferros da, da armação e vamos continuar a colar mais um pouquinho portanto quando fazem ao longo desta da armação da parte da cabeça e depois fazem exatamente o mesmo na parte do aro continuam com a espátula sempre a fazer pressão até o tecido estar todo todo inserido na, na armação, ok? E o resultado final vai ser este assim, portanto, como podem ver aqui por dentro, tudo ali certinho e ficam com um abajur pronto a usar de acordo com a decoração que, que têm em casa, está bem? Também depois temos aqui outra ideia que é com papel de parede então fui novamente, tirei novamente aqui um abajur em branco da, daqui da prateleira. Temos aqui o abajur, é exatamente o mesmo, 20 por 18, ok? Então vamos passar à personalização do abajur em branco para, com papel de parede. Neste, neste caso o papel de parede tem que ter exatamente o me, a mesma altura que o abajur, tá bem? E o, portanto vai ter que ter 65 centímetros na mesma Sempre fazendo conta com uma pequena, vamos lá, bainha, para que se possa pôr aqui também a fita 3M. tá bem? Que é para depois ficar aqui tudo colado sem se perceber como é que, onde, é que, onde é que fica a costura. Então, já temos aqui o tecido cortado. Vamos utilizar novamente, então, a fita 3M. vamos também passar o spray no papel e também no abasur Pronto. E aqui vamos novamente colocar na zona da bainha. Aqui assim. Pronto. E agora, devagarinho, não se esqueçam que isto é papel de parede, por vezes vai, pode ganhar bolhas. Atenção aos pequenos lixos, que depois fica, fica a notar no final. Pronto, vão girando. Girando. Podem começar logo aqui também a tentar perceber se o papel está a aderir bem ao abajur, esticando. Esticando. Ok? Vamos fazer assim. parece um pouco mais fácil. Sempre vai dando para. Ok? Ficando e ele tá, tá aqui um lixo. Assim, esta parte aqui da bainha, fazemos puxamos esta do 3M aqui para fora. Assim. Tiramos a fitinha. Assim. E colamos. Fazemos alguma pressão aqui nesta zona. Se houver aqui alguma ponta que esteja assim. Vem assim, com a tesoura e cortam. Assim, para que depois fique certo. Pronto. E agora vamos utilizar para debruar aqui esta à volta do, do papel de parede. Vamos utilizar uma fita colorida em, em dourado que tem que ter também 65 cm. métrica tem cola em todos lados portanto assim 65 65 Esticadinha Pronto. e agora vamos debruar o abajur. vezes não sai facilmente vamos aqui esta ponta talvez seja mais fácil a fita ver. a fita tem que ficar de maneira a que tape aqui centímetro aqui e o resto lá aqui lá na parte que fique mais na parte de dentro para que possa dar a volta à armação assim primeiro todo do lado de fora colocamos a fita colamos a fita toda do lado de fora aqui tenho o cuidado de acertar sempre a fita uma ponta com a outra que é para depois não soltar a diferença e agora colocam assim para dentro assim vou ajeitando depois com a unha ao redor, aqui do lado de dentro, pressionam, também podem utilizar um, algo, um, um ferro que tenha assim um biquito assim mais arredondado para depois ajeitar aqui, à volta, sempre, fazem exatamente o mesmo na parte da cabeça, está bem? E o resultado final será este. Como podem ver, fica aqui a fita e parece tal e qual que tem um abajur comprado na loja. Hum? Espero que tenham gostado das nossas ideias, que reutilizem, reciclem em casa, com abajur, com tecidos comprados aqui na loja, para que se possa viver de uma maneira sustentável, pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar da natureza e não se esqueçam, juntos, pela paixão de fazer.